Olá esse vídeo não vai ter nenhum roteiro hoje é domingo tá calor eu tô com fome, mas é aquele tipo de fome que tá tão quente que você não quer comer. Então basicamente hoje vai ser esse vlog em que eu vou falar um monte de coisa aleatória durante esse dia. Catastrófico, muito quente, desesperador em que dá vontade da gente não fazer nada. É isso, sabe? Eu espero que vocês gostem desse tipo de coisa. Me digam aqui nos comentários se vocês gostam de acompanhar a vida de pessoas. A primeira coisa que eu queria comentar é que eu terminei de ler a trilogia de HQs do Scott Pilgrim, do Brian Lee O'Malley, que ele é também conhecido pelo... É, pela HQ de Repeteco, que é uma das minhas HQs favoritas. E esses três livros aqui foram publicados pela Quadrinhos na Cia, da Companhia das Letras. E, na verdade, a história original são seis histórias. Só que aqui no Brasil, cada um dos volumes né, tem duas histórias aqui dentro, então virou três. Essas HQs aqui foram emprestadas pela Ana Rosa. E, basicamente, se você já assistiu o filme do Scott Pilgrim, que eu só fui assistir ontem pela primeira vez, é, é basicamente isso a mesma história. Só que do meio pro final é completamente diferente. Tipo, algumas coisas são parecidas, mas no geral é bastante diferente mesmo. A mensagem principalmente do final do terceiro livro, né, principalmente é que basicamente a gente vai descobrir que isso tudo aqui era sobre relacionamento abusivo e sobre você não conseguir superar coisas na sua vida. E o filme, ele tira um pouco dessa mensagem. Se der uma forçadinha de barra, você vai entender que é isso. Mas aqui realmente fica, tipo, muito claro as metáforas de que tudo que estava acontecendo na vida da Ramona era isso, sabe? E, no momento, eu estou lendo Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Esse livro que eu recebi da Alt. A sequência disso aqui é Her Royal High... Meu, um trava-língua. Her Royal Highness, Vossa Alteza Real. A sequência desse livro já está em pré-venda e a capa também é muito boa. E eu, no caso, tô lendo muito o primeiro livro querendo ler o segundo. Porque o segundo é um romance safo, né? Entre meninas. E parece ser muito legal. E a autora, ela escreve muito bem. Eu tô bem no iníciozinho tô na página 73. E é um romance, nesse caso, do que primeiro é um romance aparentemente hétero. Mas a autora, ela escreve de uma maneira muito engraçada. Eu literalmente ri algumas vezes já, tipo, alto. O segundo livro, no caso, vai ser um romance sáfico. Então eu tô mais empolgado pra ler o primeiro, pra justamente ler o segundo. Mesmo sabendo que são histórias independentes. Você pode ler a ordem que você quiser. Mas enfim, eu tô querendo terminar ainda essa semana. Pra concluir isso aqui e entrar na maratona de... Halloween, realmente focado em ler Os livros lá da TBR Que no caso tá aqui nos cards, você ainda não assistiu E tem outros dois livros que eu quero muito terminar No caso, esse terminar e esse ler No caso, o livro do Juan, né, o querido ex É, eu preciso começar E eu acho que eu vou ler até bem rapidinho O livro não parece ser muito grande Mas o outro que de fato eu preciso terminar É o Cantigo dos Pássaros das Serpentes Que eu comecei a ler, estou na página 160 E não consegui pegar de volta não. <música> É um dia completamente diferente daquele que passou. Inclusive, terminei de ler o. Cadê? Aqui. Como Sobreviver à Realeza. Consegui terminar de ler. É um livro muito, muito, muito legal. Eu realmente, tipo, dei gargalhadas gostosas enquanto estava esse livro. Porque, de fato, é um livro muito engraçado. E eu estou muito, muito curioso para ler o segundo livro. Também, no caso, eu quero muito que a Rachel, ela escreva um livro sobre o Sherbet, que é um príncipe gay que tem aqui dentro dessa história. E ele e o namorado dele são muito fofos e, tipo, eles aparecem muito pouco nessa história e eu espero muito que eles tenham outros livros. Por favor, Rachel, se você estiver assistindo esse vídeo, faça isso. Agora, alguns outros avisos. Eu não faço ideia do que ler na minha é, tibia. No caso, eu sei quais são os livros que eu vou ler na maratona de Halloween, mas eu não sei qual é a ordem. No momento, de fato, eu consegui terminar, né, o Como Sobreviver à é Realiza, a tempo da Maratona. Já estou lendo Cemetery Boys, amando, inclusive, o livro é muito legal. E eu não sei o que ler depois. Eu tô em dúvida entre Quando a Luz Apaga, do Gustavo Ávila, e o As Crônicas de Bane da Cassandra Clare. Me deixem aqui nos comentários da, da minha TBR quais são os livros que vocês acham que eu devo ler primeiro. E também, um outro aviso da Maratona é que eu vou estar participando a cada semana num canal diferente, fazendo um sprint de leitura. Sprints de leitura são basicamente todo mundo ficar junto lendo durante um período certinho ali, pra gente não procrastinar e focar na leitura. E aí de tempos em tempos a gente para, a conversa, fala sobre algum assunto, fala como é que foi a leitura. Então, se você quiser ler junto comigo, aqui na descrição eu vou deixar a lista dos dias, dos horários e de quais canais eu vou estar aparecendo aí desse Booktube afora. Inclusive também vai ter aqui na descrição o link de todos os canais participantes da maratona. E é isso, sabe? Esse vídeo foi muito aleatório. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo vlog, falando coisas aleatórias e andando pra lá e pra cá, me deixa aqui nos comentários porque aí talvez eu consiga fazer uma coisa mais organizada, mais planejada. E, claro, se vocês quiserem ler algum dos livros que eu comentei, aqui na descrição vai estar a lista certinha de cada um desses livros e vocês poderem comprar esse livro lá na Amazon também, vai estar ajudando muito o canal. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!